Muito boa tarde, mais um dia no Canadá começando para vocês. E hoje estamos aonde? Estamos na Disney. Chama o Varai. É o quê? Não, pera aí. A gente veio na Disney, na, na Disney de Montreal, gente. Vamos lá, onde? Vamos mostrar para vocês o parque de diversões mais divertido e divertoso do, do Canadá. Ah, tô interessado nessa zoeira aí? Fica comigo, o quê? Tchau. Interessantes aqui para vocês, o La Ronde, ele fica aberto somente no período onde não está nevando, ou seja, se tiver nevando você se fuder, porque enfim, ninguém quer na montanha-russa enquanto tá nevando também né gente, então tem isso, não é mesmo. Não, God Não, God please no no Não! Não! Não! É a primeira vez que eu tô vindo aqui nesse parque, eu sempre quis vir, eu não consegui vir no verão, porque enfim, no verão eu tava dirigindo o Canadá inteiro indo e voltando, então eu não que é o verão. Mas agora eu vou aproveitar o final do verão, que é o começo do outono. A gente já tá no outono, não é mesmo? As árvores já estão todas laranjinhas, já tá tudo bonitinho. Esse é o último mês de La Ronde. Então vamos aproveitar pra ir lá, falar até um pouco pra vocês dos preços, né? O Day Pass, tá R$39,99, 40 dólares, mais taxas, né? então Dá pra você comprar online e também tem como você fazer o passe anual, que custa 6,99 por mês. Então vale muito a pena. Vamos ver se vale a pena, né? Ah, velho, eu acho que vale. Vamos ver. E hoje tá tendo o quê? Noite do terror do Play Center, né? I got that in video. Sorry. I got I caught you on video now. Cara, qualquer, qualquer parque que esteja, tenha lá, Noites do Terror, alguma coisa assim, pra mim vai ser sempre Noites do Terror do Play Center. Tipo, não tem como você falar que é. Vai ter gente que não sabe o que é isso. Não, se você não sabe o que é a Noite do Terror do Play Center, você é muito jovem. A gente tá restringindo muito o nosso público com essa informação, entendeu? A pessoa tem que ser velha e ir de São Paulo. Festival de é A noite do terror do Play Center em francês. How pretty! Excuse me. Oh my god. I don't know. <laughs> Tomou um puta susto, velho. <risos> Tadinha, vem, vamos embora, amor, vamos embora A gente já saiu, amor Amor, são pessoas fantasiadas Ó, A gente conseguiu pegar aqui o Fast Pass do La Ronde E ele funciona muito parecido com o Fast Pass da Disney Então quando você vier aqui, você vai ali no Customer Service, do outro lado Fala lá que você tem TDAH é, Você não precisa falar nada na verdade, né? A gente só falou que a gente tem desabilidade né? Porque ela é uma, uma desabilirezinha, e eu também é só se você tiver TDAH, É, tá só se você tiver desabilidade, né, gente? Nós, inclusive, temos um laudo médico falando que a gente tem TDAH e a gente toma remédio. Então, a gente pode. Nós somos de errado. Nós somos especiais. Estamos exercendo o nosso direito de ser especial. TDAH tem que ser uma coisa boa. Uma vez na vida, o TDAH tem dá um negócio bom pra nós, né? Aí você pode pegar aqui, ó, quem tem TDAH, ansiedade, depressão, ou qualquer desabilidade mesmo. Se você for cadeirante, alguma coisa do tipo. Você vai ali no, no Customer Service e pega aqui o passo. E aí, você pode escolher... Uma atração que você queira utilizar, que seja com uma fila maior do que 20 minutos, ó. Então se a fila estiver maior do que 20 minutos, você vai lá no começo da atração, mostra isso aqui pro cara, e ele vai te dar o horário pra você voltar sem pegar a fila. Não é maravilhoso? Você tava brisando aí, né? Nossa, tem tá fila, e eu tô nervosa já Eu tô puto Porque a gente veio na fila A gente tem que mostrar a mochila A gente já veio nessa fila E o cara falou Você Ca tem que sair Pra deixar o um negócio no carro Quando você voltar Você não precisa pegar a fila de novo Eu voltei Mudou o babaca do segurança ali Ele não entendeu Que eu tenho um papel Pra não pegar a fila É, ele, ent ele não entendeu Que eu tenho um papel Pra não pegar a fila que eu já peguei essa fila E ele tá tendo, fazendo Eu pegar a fila de novo Aí é foda, né? A gente tá achando estranho Porque o parque Tá muito vazio, né amor? Não tem ninguém, mano Cadê? Cadê as pessoas, mano? A ali, eu não sei se é um zumbi, eu só uma pessoa. O que é A, ah, a montanha-russa tá funcionando. A gente vai nessa aqui, ó. Eu Velho, eu tô, eu tô tão feliz. Eu tô tão feliz. Você gosta das coisas que eu gosto, mano. Não vou precisar cair sozinho na montanha-russa dessa vez, né, amor? Vai comigo na montanha-russa. Mal posso esperar para descer para Disney de novo com você e está tendo para depois. Você não minha pegada aqui, cara. Ah, aguento. Não aguenta. Aguenta. Agora magrinho, vixi. <risos> aguento fácil. tá tentando magre né? Lógico. Se canoa não virar, o olê, olá, canoa não virar... Ok, primeira montanha-russa, bem ok. Eu e a Célia não gritamos, então tá tudo certo. Eu normalmente não grito em montanha-russa, eu fico mais com medo do meu óculos ir embora do que outra coisa. Comenta aí pra mim na, na, na sessão de comentários aí embaixo aí, se vocês têm medo de montanha-russa. Gente, é muito boa, é muito boa. A gente foi na montanha-russa de madeira. O que eu não gosto muito de montanha-russa de madeira é o quê? Ela treme muito, cara, minha cabeça ficou assim, ó. Jogando de um lado pro outro. Você fica com a cabeça mole, filho. Olha aí, ó, a casinha ali no fundo. Gente, eu moro ali atrás, ó. a casa é justamente ali atrás daquele prédio. Como é a sensação de estar do lado de casa? É, e... é maravilhoso. E poder vir na Disney. <risos> Olha que lindo! Ó a minha ponte. Mas enfim, né? Viemos aqui na Roda Gigante por quê? Porque é isso que é... Não pode fumar no parque, né? Então a gente vem aqui na Roda Gigante pra gente poder fumar. <risos> <risos> não sigam o nosso exemplo, gente. É vape, não é cigarro. Tá dizendo que uma cigarro não tá. Tem pra não ter cheiro. O motorista não, pode correr. Vida. A quinta série não tem Olha medo de morrer. Olha, essa montanha-russa aqui, ela tá de parabéns! Que lixo! A gente foi na montanha-russa, tipo, conversando, como se a gente estivesse só dando um passeio de carro mesmo, assim. Eu não entendi o que tava acontecendo. <risos> Eu não entendi. Tá vendo como tá difícil da gente pegar montanha-russa hoje, Uma puta de uma fila na Disney de Montreal. É isso, ó. Olha que interessante isso aqui, ó. Você compra o seu marshmallow e você vem aqui. Assar o marshmallow. E aí você faz os seus morsos que nem essas meninas estão comendo aqui do lado. Isso é muito legal. Isso é um negócio legal. Esse negócio ele te lança a 160 km por hora lá pra cima. E aí você cai. Essa é a única atração que eu pago pra poder ir, porque, cara, eu gosto muito disso. Isso. A gente tem o bela tchau ali. O bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Os dias que, os dias frios, mas com céu limpo, eles são os piores, cara. São os dias que são mais frios, é o dia que tá lindo, assim, tipo, tá muito sol, não tem nenhuma nuvem, tipo hoje, tipo hoje, olha como é que tá, tem nuvem pouquinho de nuvem, mas frio, frio do... canta, então, né, amor, não é a Disney, mas a gente se diverte como se fosse Disney, né? Pois. A gente pensa que é Disney e só vai. Bota na sua cabeça que tem o um Mickey aqui dentro e vamos que vamos, entendeu? A Sandra é o tipo de mulher que ela gosta de uma coisa, aí ela quer fazer de novo, de novo, parece criança. De novo, de novo, de novo. Aí viemos na montanha russa que ela gosta, aí viemos de novo na montanha russa que ela gosta. E tá na hora do quê? Tá na hora de dizer tchau, né, velho? Tá aqui já quase anoitecendo. Você vai mais uma vez? Eu ia falar que a gente chegou em casa e tal, e foi muito legal o parque. Eu começo um vídeo e tá outro, eu quero vomitar. Ai, eu não posso ficar assustado. Gente, La Ronde muito legal, aprovado. É um Six Flags, né? Então, cara, eu não duvidava da qualidade do, do parque. Mas a gente gostou bastante do La Ronde, eu acho que é uma experiência bem legal, por 40 dólares. O, o passe, como eu falei, tá 7 dólares o mês, então, cara, se você tá morando aqui... Eu quis ir embora porque eu tô enjoadaço, cara. Eu tô muito enjoado. Depois que eu fui no Shot, eu fiquei muito zoado. Eu nem falei dos link shot né? Mas eu, eu saí do link shot assim, tipo... Uh, sabe? Aí eu falei, não, bora. Ai, mano, a gente foi num brinquedo, velho, que ele fica rodando assim, ó. E aí o que acontece? Tem uma trava que ela fica aqui, ó. Maluco. Devia ter uma placa gigante assim, ó. Se você tem um saco, não, não vale nesse brinquedo, tá ligado? Eu quase fiquei sem. Difícil, né? Difícil. Mas enfim, vamos finalizar esse vídeo por aqui. Por quê? Entendeu? Ai, me Vamos finalizar bom. esse vlog por aqui? Vamos, né? Gente, beijo pra vocês. Inscreve no canal. Ativa o sininho, deixa o like. E até o próximo.